Salve, salve, galera. E o vídeo de hoje é a pedido de um dos inscritos. Hoje eu vou contar a história original dos Três Porquinhos. Vamos para algumas curiosidades. Seu criador foi Joseph... Jacobs, no ano de 1853. A história não pertencia a Disney. Eu vou contar um pouco sobre a versão clássica que todo mundo conhece. Era assim, nós tínhamos quatro protagonistas. Cícero da Casa de Palha, Heitor da Casa de Madeira e Patrico da Casa de Alvinaria. E o novo Cícero da Casa de Palha, ele fez uma casa mais rápida porque ele queria sair para brincar. Heitor, da casa de madeira Ele já fez uma casa um pouco mais resistente Mas também rápida Porque ele veio o Cícero brincando e ele queria participar da brincadeira Já, Patrico, ele queria tanto conforto Como segurança Ele fez uma casa de alvenaria Uma casa de tijolos fortes E se empenhou ao máximo para fazer essa casa Não sobrando um tempo então para ele brincar Um certo dia, passou um lobo faminto pela região E avistou aqueles três porquinhos, Cada um em sua respectiva casa Ele com muita fome foi até a casa de palha, assoprou, a casa caiu e o porquinho consegue se safar e ir para a casa do seu irmão mais próximo, que era a casa de madeira. Ele chegou na casa de madeira, assoprou duas vezes, a casa caiu e os dois porquinhos conseguiram se safar, indo então para a casa do seu irmão. Ele muito esperto tentou entrar pela chaminé, só que ele não contava que o fogo estaria aceso, nisso ele cai queima a ponta da cauda e vai embora e nisso os porquinhos vivem felizes para sempre. Essa é a história clássica que todo mundo conhece. Agora vamos para a história original. Cícero, da casa de palha, faz a sua casa mais rápida para poder brincar. Heitor, da casa de madeira, faz a sua casa com um pouco de resistência, mas também querer brincar. Já Patrico faz uma casa de alvenaria e se empenha para poder ter comodidade e resistência. Um certo dia, passa um longo caminho e vê aqueles três porquinhos. Então ele vai até a casa de Cícero. Assopra, a casa cai e ele mata o primeiro porquinho. Ele avista a casa de madeira um pouco mais adiante. Ele chega até lá, dá dois saltos na casa, a casa cai, ele mata o segundo porquinho. Eis então que ele vê um pouco mais à frente a casa de alvenaria Ele vai até lá, assopra, assopra, assopra e não derruba a casa. Aí ele muito esperto pensa, pô, não vou descer pela chaminé. Só que nisso o porquinho já sabia que ele estava lá. Porque ele tentou soprar a casa, então balançou O porquinho já estava ciente assim, que ele estava lá E vai embaixo da chaminé E põe um caldeirão com água fervente Quando o lobo desce, ele cai dentro do caldeirão De água fervente, então ele acaba morrendo E se você for ler a história original Você vê que lá tem a imagem Do povo mutilando o um lobo E se alimentando dos restos mortais do lobo Junto com os dos seus irmãos Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ajudem a compartilhar, deixem um like aí embaixo A próxima história que vocês querem saber qual é a original, de onde ela saiu, vocês escolhem, é só deixar aí nos comentários. Obrigado e foi!